Para tudo, para tudo, para tudo! É alerta de treta, meu amigo e minha amiga! E essa é uma das mais aleatórias possíveis! Quer entender do que eu tô falando? Então vem comigo, roda a vinheta! Fala, galera! Eu sou o Felipe Leite e antes da gente embarcar no tema do nosso vídeo eu preciso te relembrar de deixar o like aqui, se inscrever no canal do Grande Prêmio, tanto esse quanto o canal 2, quanto o canal em espanhol, e também, é claro, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo nosso aqui. Certo? Dito isso, bora pro vídeo? Bom, vamos lá. Que Max Verstappen, atual bicampeão mundial de Fórmula 1, é fã de competições automobilísticas online, todo mundo sabe. Se você não sabe, fica sabendo. Max é viciado no videogame, tanto que na semana da decisão do GP de Abu Dhabi, em 2021, passou boa parte do tempo jogando e fazendo transmissões pela internet. Tava sentindo a pressão, garoto? Mas voltando, recentemente o holandês se preparou por meses para uma das principais competições da sua paixão, as 24 horas de Le Mans virtual. Após muito tempo de planejamento, na hora do vamos ver, Verstappen sofreu com problemas dos servidores da organização do evento, que resultou em um prejuízo gigantesco para sua corrida. A fúria, a ira foi tanta que Max abandonou a prova por vontade própria e detonou os produtores da disputa, enchendo todo mundo de críticas. Vou abrir aspas aqui, hein? Você se prepara por cinco meses para tentar vencer. Está liderando a corrida para a qual se preparou tanto e eles, a organização, Lidam com isso assim, fecha aspas, e disse o piloto, que decidiu nunca mais participar em futuras edições do evento. Até aí tudo beleza, né? Mas Roman Grosjean, de maneira inesperada, saiu em defesa da competição virtual. Surgiu do nada o menino, e questionou. Quando o motor quebra na vida real, não é a mesma coisa? Vale ressaltar, o ex-piloto de Fórmula 1 não citou o nome de Verstappen diretamente, porém, claro, a declaração surgiu por conta dessa fúria do Max que eu acabei de relatar pra você. Só que vamos combinar, né? Lógico que não é a mesma coisa, Grojan. A treta mais inesperada e aleatória da história do universo da Fórmula 1 ficou marcada por esse argumento tosco, absurdo do Grojan, que falou besteira. O servidor da organização simplesmente caiu e ninguém, não só Verstappen, conseguiu competir. Não é culpa do equipamento do piloto, e sim da organização. Um paralelo melhor seria como se os pilotos estivessem disputando uma corrida em Mônaco, na vida real. E, de repente, o túnel fica fechado por obras, no meio da prova. Tá de sacanagem, né? Grosjean errou ao rebater Verstappen e errou ao defender a organização de Le Mans virtual. Desafiou a lógica, eu diria. Mas essa é a minha opinião. E a sua? Quero saber aqui nos comentários, então, por favor, já deixa aí o seu pitaco. Aproveita e, se você não fez isso, like no vídeo inscrição nos canais do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nada, nada, nada do conteúdo tão bom que a gente produz por aqui. Certo? Um beijo em todo mundo e até a próxima.